O que é é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Teste os constipações! Mas pelo menos sou lindo! Oh. Lembras-te daquela noite em que fomos para a parte de trás daquele café? Um, sim, foi ontem. Pois... E lembras-te de termos feito aquelas coisas da parte de trás? Não deixaste de fazer do outro lado? Bem, eu trouxe-te aqui porque devemos ter feito alguma coisa de mal. Eu estou grávida. O quê? Vá, chupa! Ah, mordeste-me! Fogo! Ah, é, olha... É, é. Olha a pepinha, Abra a boca! É o fião! Come! Olha, assim! Hum, é bom! Hum, eu não come mais nada! Claro que sim! Claro que sim! Seria um prazer! Opa! Oh, oh, Fogo lheu na melhor parte do sonho! Fogo! Não vale a pena convidá-lo. Ele agora não tem tempo por causa do bebê. Não! Não! Mas eu sou lindo! Tu não. Tu és feio. Vá! Vamos mudar a fraldinha! Minha vida acabou de mudar para sempre. Ah, não te preocupes. Eu estava a brincar. Eu só te queria dizer que sou um homem. <risos> Ainda bem. Fogo... Espera aí, o quê? Hum, até logo. Oh, sangue!